Pessoal, vamos falar sobre o documentário Duas Mil Mulas, que foi um documentário feito pelo Dinesh de Souza sobre a suposta fraude na eleição de 2020, tá? É, eu não posso fazer esse vídeo lá no YouTube, porque você sabe o YouTube tem uma política sobre não deixar mencionar sequer a possibilidade de uma fraude na eleição de 2020. Vamos entender o que foi esse filme? Mas antes de mais nada, eu recomendo que você veja o filme, tá? O filme está disponível Uh, no Rumble, mas você tem que pagar, tá? Você tem que entrar aqui no Locals, e daí você pode comprar por R$ dólares, ou seja, isso dá um pé de R$ isso daqui, ou então se tornar um, uh, um membro do canal do, uh, do Dinesh, para assistir o vídeo, então se você pode pagar isso, eu recomendo que você faça, o filme é bem interessante, realmente... Tem muita coisa interessante aqui, mas o que eu vou fazer, eu vou dar uma visão com base nesse fact-checking aqui, né? que o fact-checking basicamente conta o que tem a história do vídeo, do, do filme, e uh, de que, o, que, que, o que ele está dizendo, afinal, nesse filme, e embora ele faça um fact-check dizendo que, evidentemente, isso é tudo falso, que não, que não teve nada disso, a gente vai ver que, na verdade, é, é fact-checking típico de fact-checking mesmo, né? enfim então qual que é o principal tema do filme aqui é a questão de é, voto pelo correio sendo usado é, o que chamam de ballot harvesting ou colheita de, de votos colheita de, de, de células eleitorais né o que que acontece nos Estados Unidos nos Estados Unidos você pode votar pelos correios é, você é, antes sempre houve isso nos Estados Unidos tá? isso é uma coisa bem antiga lá você antes da eleição você é, entrava em contato com a sua junta eleitoral, com o seu, seu oficial de eleições do seu do local onde você mora, e avisava que você não iria poder votar porque você estaria viajando ou com algum motivo, tem que dar uma justificativa, e aí ele previamente mandava para você uma cédula que você poderia preencher em qualquer lugar que você estivesse e mandar pelo correio aquele voto. Né? Então, assim voto pelo correio nos Estados Unidos sempre existiu, mas... Era extremamente limitado. Você tinha que, antes da eleição, pedir esse voto pelo correio, justificar. Não era qualquer justificativa que eles aceitavam. Em alguns estados, apenas militares americanos a serviço no exterior, que eles aceitavam como justificativa para votar. Então, se você é um militar americano que está no, no Iraque, por exemplo, eles aceitavam esse tipo de coisa. Mas, ah, eu sou um empresário, vou estar viajando. Não, não vamos aceitar. Varia de estado para estado, como é padrão lá nos Estados Unidos, né? Então, uh, sempre existiu o voto pelo correio nos Estados Unidos. Mas, em 2020, a coisa tomou uma proporção totalmente diferente. Por quê? Com a desculpa da pandemia, eles decidiram que a pessoa não precisava mais de justificativa. Porque entendia que a justificativa de todo mundo seria: ah, eu não quero ir numa sessão eleitoral no meio de uma pandemia. Então, qualquer pessoa poderia votar. Mais do que isso, eles mandaram é, é, o, o voto, né, o, o processo todo dos Correios, mandaram pela, pelos Correios para um monte de gente, sem a pessoa pedir isso. Mesmo que a pessoa não pedisse aquilo, ela recebia aquele, aquele voto para ela fazer o voto na eleição. E qual que é o problema disso? O problema disso é que para eles mandarem de forma antecipada esses votos, eles precisavam confiar no cadastro que tinha de eleitores ali. E cadastro de eleitores é uma coisa que fica desatualizada mesmo. você Com o tempo, você muda de cidade, muda de lugar... Então, muita gente lá tinha endereços antigos e coisa e tal, então acabou enviando votos para pessoas que não eram as pessoas que tinham direito de votar ali naquela região. Né? Em tese, se aquela pessoa preencher o voto, colocar no correio, né, vai contar o voto, porque é, é, entrou no sistema. Para piorar ainda, é, muitos estados acabaram com a regra de, de verificação de assinatura porque entenderam que ia ter muita gente votando, então a, a verificação de assinatura seria complicada, eles tiraram a regra. Aí, ou seja, repara, você tendo um voto desse, um, uma, um, um, um voto pelo correio desse, você pode simplesmente votar por qualquer pessoa, né? basta ter aquilo ali. E aí, o que, que se suspeita que houve? Um, uh, uh, algumas organizações não governamentais uh, se organizaram para coletar esses, esses votos então, elas coletavam de que forma? Pessoas que não queriam votar, ou iam em asilos, em hospitais, em lugar, pessoas que, já de muita idade, pessoas que morreram, pegavam esses, esses votos que ficaram sobrando e compravam esses votos das pessoas. Então, você recebeu um voto, você não quer, não quer votar? Me dá 10, 10 dólares aí, me dá o seu voto. É, né? E aí, essas pessoas, o que, que faziam? Essas ONGs, eles preenchiam os votos e colocavam os votos, principalmente nos estados de... Arizona, Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, que foram justamente os estados que o Biden, que o, o Trump ganhou em 2016 e não ganhou em 2020. Então parece que foi uma ação coordenada nesses estados específicos em que os democratas, junto com uma série de ONGs, fizeram esse tipo de coisa. Isso aqui é o que alega o filme, né? Mas o que, que ele mostra como evidência desse tipo de coisa? Uh, parece que eles pegaram a compraram dados de celular de pessoas da região. Como é que são esses dados anonimizados de celular? Eles dizem o trajeto que uma pessoa faz, ou seja, ela vai daqui, vai até ali, depois vai para cá, depois fez isso, não sei o que lá. Tem todo o caminho que a pessoa fez uh, durante um período de tempo grande, né? Só que não diz quem é aquela pessoa, não dá o número do celular dela, só diz que ela passou por aqueles locais, né? E aí o que, que eles fizeram? Eles uh, contrapuseram isso com endereços de, ba de ballots, né, de, uh, de caixas de votos, é onde o pessoal podia botar, uh, botar o voto delas, né, o voto pelos Correios. O voto pelos Correios você pode mandar pelos Correios mesmo, ou você pode simplesmente colocar num desses uh, uh, caixas de, de Correio. Né? Você bota nessas caixas de votos de Correio e aí já vai contar aquele voto. Então o que eles fizeram eles pegar os endereços dessas caixas de Correios, pegaram endereços de determinadas ONGs ligadas ao Partido Democrata e fizeram um cruzamento. Pessoas que no dia da eleição, ou nos dias anteriores à eleição, passavam primeiro por uma ONG e depois iam no, uh, no, uh, no, no suposto lugar de deixar o voto. Ou seja, identificar, aí que identificaram duas mil pessoas que fizeram isso nesses estados. Né? Mostrando que realmente houve uma movimentação muito curiosa é, totalmente atípica se você ver o dado de celular fora de, do período da eleição. Não tinha nada similar a isso, não parecia nada similar a isso, mas na eleição apareceram essas duas mil pessoas indo, exatamente fazendo o trajeto dessas ONGs até as caixas e colocando os votos ali. Né? Então, é, não se sabe quantos votos que as pessoas colocaram, aí tem algumas imagens que eles pegaram de, é, de câmeras de segurança né, que mostram realmente pessoas colocando um monte de votos naquela caixa, é, mas aí que tá, né, esse tipo de coisa, que teve alguma coisa estranha ali, teve, eu não tenho dúvida nenhuma, eu, eu falo pra vocês, essa eleição de 2020 nos Estados Unidos foi extremamente estranha. É, é, agora, mesmo com tudo isso que ele falou aqui, ele não tem como provar que esses votos que entraram ali foram, seriam suficientes para mudar a diferença. Esse é o grande problema de eleição que eu falo para vocês, é muito difícil provar fraude numa eleição. Você consegue, você consegue juntar um monte de indícios, consegue juntar um monte de coisa, olha, realmente houve não sei quantos mil pessoas. Aí tem um, um ponto aqui também que ele fala que teve uma, uma um grupo de pessoas que eles identificaram, que participaram desse movimento, que, ou seja, que no dia da eleição saíram de uma ONG e foram até um lugar que tinha uma, uma, uma caixa para deixar voto. E essas mesmas, esse mesmo número de celulares, esse mesmo, esse mesmo celular, esteve em várias manifestações da Antifa, eh, Black Lives Matter, e não sei o que lá. Ou seja, indicando que eram mesmo pessoas que estão envolvidas com a esquerda fazendo isso. Né? Aí você fala assim: não, pode ser coincidência? Isso pode, pode ser coincidência, mas realmente duas mil pessoas, dois mil casos bem indicados disso daí, indica que houve alguma coisa. Mas, de novo, sabe onde é que para isso? Como que você não consegue provar a fraude? Por quê? Porque quem garante que, é, é, em, em tese, cada uma dessas duas mil pessoas pode ter colocado, sei lá, mil votos ali, coisa, mas você não tem como saber, você não tem como saber quantos votos cada uma colocou, o que, que aconteceu com aquilo, se os votos foram aceitos, não foram aceitos. Então, no final das contas, você não consegue comprovar fraude em eleição. Esse, essa é a grande verdade, é muito difícil comprovar fraude em eleição por qualquer mecanismo que seja. O pessoal aí adora falar, não vamos imprimir os votos, que aí não tem como não comprovar fraude, coisa e tal. Né? Não, não adianta, não tem jeito. Se for o golpe, pode dar o golpe do mesmo jeito no papel e vai ter o golpe, não adianta. Né? Eleição realmente é um negócio complicado. Agora, o que eu falo, né? Qual que foi o grande problema aqui? O grande problema aqui não é o pessoal fazendo esse negócio de pegar a voto, porque isso sempre teve, na verdade. Sempre, sempre se fez isso lá nos Estados Unidos. O pessoal sempre quis. Nos estados que aceitam facilmente uma desculpa para você votar pelos Correios, isso sempre aconteceu. O pessoal dá dinheiro para o povo, compra os, os votos e depois preenche e vota pela pessoa. A pessoa pensa que no Brasil, você não daria 10 reais pelo seu voto? Não vale nada mesmo. Vai perder o seu dia de domingo, lá domingão, para ir votar. Pega uma praiana e ainda ganha o dinheiro da cerveja. ainda Olha que maravilha. Né? A questão toda é que sempre teve controle sobre isso nos Estados Unidos. Né? O voto pelos Correios sempre foi muito limitado. Sempre foi uma coisa... Muito difícil de você fazer, requer justificativa e coisa e tal. E nesse ano de 2020 eles abriram mão disso tudo, né? Inclusive alguns estados abriram naquela oportunidade e não voltaram não, tá? Abriram por conta da pandemia e continua podendo votar pelos correios de qualquer forma e coisa e tal. É lógico, os democratas gostaram disso, né? Acharam excelente esse tipo de, de mecanismo, né? Então o que eu vejo aqui é o seguinte, o, o, o, o filme é bem interessante... É, sem dúvida alguma é algo muito suspeito isso daqui, mas como eu disse para vocês, é impossível comprovar fraude em eleição. E no final das contas, aqui no Brasil, existe risco de fraude na eleição? Sempre tem, gente, não tem jeito. Não. A eleição sempre pode ter fraude. Mas é o que eu falo: o nosso sistema tem, tem características melhores que o americano em termos de segurança. Sim, o pessoal gosta de brincar, falar aí que não, que a urna de segurança, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte: é melhor sim. Por quê? Justamente porque você requer a identificação das pessoas. O que me assusta na né, eleição brasileira foi justamente esse grande movimento de vamos nos inscrever nas zonas eleitorais e coisa e tal, porque era uma inscrição feita pelos corre... pelo... pela internet, então, em tese, eles podem ter inventado jovem ali nesse negócio? Pode ser, né? Eles estão dizendo que lá no TSE eles vão validar essa base toda, só vai ser registrado o título mesmo daqueles que apresentaram a documentação correta, mas, né, será que vão fazer isso mesmo? E, é, mas, de qualquer forma, é muito difícil no Brasil fazer a mesma coisa, porque o voto é presencial, não existe voto pelo correio, então não tem muito como você comprar o voto de uma pessoa. Até tem, tá? o pessoal faz alguns esquemas aí de, é, de votar, de vender voto, mas aí a pessoa tem que ir ela mesma lá votar. Ela só vendeu a opção de quem iria votar. É, é um esquema mais difícil de fazer em larga escala, você pode fazer isso fazem muito isso para eleição de vereador, porque eleição de vereador, para para pensar, se você tiver cento e poucos votos, às vezes você ganha, dependendo da cidade é, do Brasil que você tá cento e poucos votos você ganha uma eleição para vereador. Então os caras vão lá e compram, aí dá para fazer, mas não dá para fazer um esquema desse para conseguir é, mudar a eleição para presidente, por exemplo. Né? Então é isso aí, o 2 mil mulas é, é um filme interessante, vale a pena dar uma olhada, é, tem aqui o fact-checking dizendo ah, não, que é coisa de celular não é adequado, não, é, não dá para fazer isso com a precisão que eles estão dizendo, ah, tá dizendo, ah, não, mas é porque teve uma, uma identificação das pessoas também no, no, nos protestos e coisa e tal, falando que não, que nada disso prova, É uma besteira todos esses fact-checkings aqui. Agora, a verdade, o último que ele faz é que que ele fala é o único que realmente importa. Mesmo com tudo isso, mesmo se tudo isso for verdade, não dá para saber se isso foi suficiente para fazer o Trump perder a eleição. Né? Como é que você vai saber? Você não sabe como é que estavam aqueles votos, você não tem como recuperar os votos que foram feitos dessa forma, por definição o voto é anônimo, depois que ele entrou ali no, no, no sistema, não tem como ligar ele à pessoa original, então já era, não tem como provar a fraude.